Muito bem, nós estamos aqui no segundo Fest Gospel de Piuí. Eu falo agora com o Tiago Santos, secretário municipal de Cultura e Turismo. Tiago, como está a sua expectativa para o show de Regis Danese aqui nessa noite, neste sábado lindo, essa noite maravilhosa? Olá, Roseli. Olá, e os ouvintes do Jornal da Onda. Estamos muito felizes, a festa está linda, a decoração ficou maravilhosa. Está tudo muito lindo, um presente mesmo para a nossa população de Piuí. E estamos aqui ansiosos né, com a chegada do Red Danese, que daqui a pouco vai fazer um show maravilhoso para a nossa população. Então, queria usar até esse espaço do Jornal da Onda Oeste para agradecer toda a equipe da Prefeitura Municipal de Piuí, Secretaria de Meio Ambiente, a turma do Tio William, os funcionários da Casa de Cultura, todos de obras, eletricistas que ajudaram a gente a fazer esse evento. Está lindo o evento, gente. Vocês não tem noção, assim, muito bonito, muito bacana e tá superando nossas expectativas. A gente viu ali que a praça está cheia, né, Tiago? Graças a Deus, praça cheia. Nós fizemos aí, inovamos, né? A gente criou um teto de luzes sobre a praça de alimentação para dar um ar de família. É um ar de paz que a gente precisa muito nesse momento. Então a gente espera que toda a nossa população gosta, curta o evento, aproveita, traga sua família, aproveita em família. Obrigado, prefeito, nosso prefeito doutor Paulo, por confiar na gente esse trabalho de fazer um evento dessa grandeza. E é isso, Roselita, Prefeitura de Piuí trabalhando para a população proporcionando lazer, diversão, o um encontro aqui com a, sua, com a família aqui na praça. Então a gente está muito satisfeito, muito obrigado aí a todos vocês que comparecerem, que compareceram, que curtiram o evento, que estão tá me ouvindo aqui depois do evento, mas que estavam aqui, muito obrigado a todos vocês. Estamos aqui na Praça da Matriz, vou falar agora com o vereador, cooperador João Marcos. Boa noite, Vereador, qual é a expectativa para este segundo fest Gospel que está se realizando esta noite de sábado? Boa noite. Boa noite, Roseli, a todos os ouvintes da Onda Oeste. Estamos aí né, muito esperançosos né, no sucesso desse evento, ainda mais com a mobilização, a participação das nossas igrejas e de toda a comunidade piuiense. Que o Fast Gospel, então, entre para a agenda anual de Piuí, e muito sucesso esta noite. Com certeza. Contaremos aí também com um grande show, né? Do cantor Rez Danese. Esperamos aí marcar o calendário de eventos da nossa cidade com essa atração musical da nossa cidade muito bem eu estou aqui com o regis danese ele que vai fazer parte da segunda edição do fest gospel de piuí e eu já ia perguntar para o regis se ele já veio aqui em piuí ou na região mas gente ele é de passos não é mesmo regis boa noite seja muito bem-vindo obrigado eu sou natural de passos mas aqui em Piuí é a primeira vez, primeira vez e estou muito feliz, estou muito alegre de poder fazer parte dessa festa maravilhosa. E qual é a sua expectativa para esse seu show aqui em Piuí pela primeira vez aqui? expectativa é enorme, eu sou mineiro e o mineiro é um povo animado e a praça aqui já está lotada e estou muito feliz, mais uma vez muito grato, muito agradecido a Deus, a toda a equipe da prefeitura municipal, querido prefeito... Essa equipe maravilhosa que está trazendo aqui pela primeira vez de muitas Regis da Nese Banda, minha equipe toda aqui, estamos gratos. Que bom, eu gostaria que você nos falasse, Regis, a importância de eventos como este para poder levar a palavra de Deus a muitas pessoas, né? A importância disso. Evento como esse, você não imagina a importância que tem. É, quando eu cheguei aqui, é. Veio um rapaz, e ele, ele não, não estava no seu estado normal. Veio aqui me abraçar, falou que estava me acompanhando meus stories no Instagram, que queria muito ter esse momento ao meu lado. A, a princípio ele tentou beijar minha mão, tentou ajoelhar, eu falei, meu irmão, eu sou pecador igual você, eu não sou melhor do que você. Então, é isso que a gente tenta passar para as pessoas, nós não somos melhores do que elas, só porque a gente... Tá na televisão, tá cantando música de Jesus Somos pecadores, falhos E isso é legal que muita gente chega aqui no evento desse Triste, pensando em desistir da vida E ela se enche do Espírito Santo de Uma tal maneira que ela, ela volta para casa renovada Com pensamentos diferentes Então é muito importante Investimento, você que é da cidade vizinha Pensando em fazer um evento como esse, faça você não sabe o bem que você vai estar fazendo para a sua cidade. Então a gente te deseja muito sucesso no show de hoje e para sempre. Você que é da nossa região aqui, a gente fica muito feliz de receber você. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe.